Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Adrian Thomas, o super vilão Abutre. O Abutre surgiu pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man número 2, de 1963. Mas sua história de origem só seria contada na revista The Amazing Spider-Man, Número 241 Adrian Thomas Era um brilhante inventor Que possuía uma loja de eletrônicos Com seu sócio Gregory Bassman Um dia Adrian acabou desenvolvendo um estranho aparelho Que permitiu ao seu usuário voar Com o uso de ondas eletromagnéticas Entusiasmado O nosso personagem foi até o escritório De seu sócio Para mostrar o resultado Quando descobriu que ele estava desviando dinheiro da loja Furioso Adrian confrontou o Bassman, e acabou descobrindo que sua invenção também o concedia super força, pois agora ele conseguia levantar o seu sócio com extrema facilidade. Percebendo o potencial de sua descoberta, o nosso personagem decidiu encerrar a parceria, e passou a se dedicar em aprimorar sua nova invenção, desenvolvendo asas afiadas e compactando o tamanho do traje, para ficar igual uma mochila nada a testar suas novas habilidades e obter a sua vingança, Hedrian foi até a sua antiga loja, com seu novo traje, clamando a si mesmo como o poderoso Abutre. Utilizando sua super força, o nosso personagem destruiu todo o local, acabando com todas as suas antigas invenções. Por fim, ele ainda decidiu arrombar o cofre e conseguiu recuperar todo o dinheiro desviado pelo seu antigo sócio. Gostando da sensação de roubar e do poder conferido pelo seu traje, Hydra decidiu entrar no mundo do crime, se tornando um super vilão. Se tornando agora um assaltante, o Abutre começou a causar o caos em Nova York, por conseguir roubar muito rapidamente e ainda conseguir fugir facilmente da polícia voando. Mas o que o vilão não poderia imaginar é que a cidade de Nova York tinha um novo protetor, o Homem-Aranha nada em acabar com a carreira criminosa do vilão, o herói entra em uma intensa luta contra ele, que termina com a butre utilizando suas afiadas asas para cortar as teias do aranha, conseguindo assim derrotar o herói. Porém, o amigão da vizinhança não se daria por vencido, e retornando ao seu laboratório, criaria um dispositivo de pulso eletromagnético, para assim conseguir inutilizar as habilidades do vilão. Para você que não conhece, um dispositivo de pulso eletromagnético emite uma onda de energia capaz de fritar dispositivos eletrônicos. Voltando a assaltar civis, o Abutre logo acabou sendo encontrado pelo Homem-Aranha, que utilizando seu novo dispositivo, fez com que as asas do Abutre parassem de funcionar, conseguindo derrotar o vilão e o colocar atrás das grátis, salvando o dia. Mas esse não seria nem de longe o fim do Abutre, que escaparia da prisão utilizando alguns itens improvisados, criando um novo traje para escapar voando de sua cela. Destinado em obter sua vingança contra o Homem-Aranha, Edren decidiu se unir a alguns vilões do herói para formarem juntos o Sexteto Sinistro, um grupo de inimigos destinados a acabar com o Teioso. Felizmente, ainda que em desvantagem, o Aran conseguiu derrotar todos os inimigos um por um, salvando o dia e os mandando direto para a cadeia. Valendo em obter sua vingança contra o Escalador de Paredes, o letal abutre decidiu descontar a sua raiva em Gregory Bestman, seu antigo sócio que roubou sua parte dos negócios. Sequestrando-o, abutre o levou até seu ninho, onde pretendia torturá-lo em forma de retaliação. Mas o que o vilão não poderia imaginar é que um certo amigão da vizinhança estava em seu encalço. Uma intensa luta é travada entre o herói e o vilão, que termina, mais uma vez, com o Homem-Aranha como vencedor, e com o abutre, voltando para a cadeia. Na prisão, Thomas acabaria sofrendo um acidente e se tornaria amigo de Raniero Draco, que no futuro se tornaria o novo abutre. Além de Raniero, o vilão também serviria de inspiração para outros criminosos alados, a equipe de vilões conhecida como os Vulturions. Aparecendo em diversas mídias, o letal abutre está presente no jogo Homem-Aranha para Playstation 4, oh Sorry, no time to talk. E no filme Homem Aranha de volta ao lar. Não deixa de conferir as nossas origens sobre outros vilões do Aranha, como o misterioso Mistério ou o eletrizante Shocker. Para mais origens, se inscreve em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eles Flash!